Sejam bem-vindos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou a Isabel Rezende, estudante de graduação da URGS e vou apresentar a Escola de Engenharia nessa edição online do Portas Abertas. A Escola de Engenharia da URGS está completando 125 anos em 2021. Essa trajetória pode ser representada como 100 mais 25. Os 100 anos, representando sua tradição centenária e sua excelência acadêmica amplamente reconhecidas. E os 25 anos, representando sua eterna jovialidade e motivação para se reinventar. Nesses 125 anos de história, a sua missão continua a mesma. Formar talentos por meio da geração de conhecimento e da sua cultura de excelência para que os estudantes possam, pela sua atuação ética e sustentável, transformar a vida e a sociedade moderna, que é impactada cada vez mais pelas tecnologias geradas pelas diversas áreas das engenharias. A Escola de Engenharia URGS tem muito orgulho de ter formado em torno de 22.500 engenheiros, que saíram dos 13 cursos de graduação, e mil mestres e doutores formados nos seus nove programas de pós-graduação. Os 13 cursos de graduação oferecidos pela Escola de Engenharia são Engenharia Civil Engenharia Química Engenharia Mecânica Engenharia Elétrica Engenharia de Produção Engenharia Metalúrgica Engenharia de Computação Engenharia de Materiais Engenharia Física Engenharia Ambiental Engenharia de Controle e Automação Engenharia de Energia E a Engenharia de Minas, totalizando 891 novas vagas por ano. A Escola de Engenharia tem continuamente se destacado em rankings de avaliação pelo alto nível de seus alunos e pesquisadores. Na avaliação do MEC, todos os cursos de Engenharia foram classificados com notas 4 e 5, conceito máximo no ENAD. E na avaliação da CAPES, 7 dos nossos 9 programas foram classificados com notas 6 e 7, também nota máxima, sendo considerados cursos de excelência internacional. Nós somos a maior unidade acadêmica da URGS, e o conjunto de notas dos nossos cursos de graduação e pós-graduação é o mais alto do país. Com isso, contribuímos de forma decisiva para que a URGS fosse eleita pelo Ministério da Educação por nove anos consecutivos como uma das três melhores universidades do país, demonstrando uma evolução constante. Estamos estimulando uma maior integração e transferência de tecnologia da universidade para os setores da sociedade. Queremos que essa escola seja reconhecida como uma instituição parceira, e que ajude a comunidade com os seus conhecimentos, principalmente de base tecnológica. Além disso, desejamos que a escola seja capaz de formar empreendedores e fomentar a criação de novas empresas com modelos de negócios sustentáveis e de impacto social. Estamos reinventando o nosso processo de ensino-aprendizagem, com foco no protagonismo do aluno, para formar engenheiros com as novas competências profissionais necessárias para atuarem no mercado de trabalho. Estamos readequando nossos currículos, desenvolvendo métodos de avaliação por competências, flexibilizando trilhas de conhecimento, incorporando práticas pedagógicas inovadoras e readequando os espaços físicos e digitais de aprendizagem. Esperamos que a experiência de aprendizagem seja mais prazerosa e desafiadora e que desenvolva competências como criatividade, liderança, gestão de projetos, trabalho em equipes multidisciplinares, comunicação e também automotivação e senso de propósito para impactar positivamente nossa sociedade. O protagonismo do aluno também é estimulado em diversas atividades vivenciadas fora da sala de aula. Dentre essas atividades, é possível participar de programas de nivelamento e acolhimento de competições de estudantis desenvolvidas pelo Programa MOVE, que tem o objetivo de desenvolver tecnologias mais limpas, eficientes e baratas atuar como um membro nos diferentes cargos das 11 empresas juniores da escola participar na organização da Feira de Oportunidades, que atrai mais de 40 empresas para captar alunos, ou atuar também na representação estudantil, nos giratórios acadêmicos e no COE, Centro dos Estudantes Universitários de Engenharia. Além disso, a capacidade empreendedora de nossos alunos também é estimulada pela participação em Hackathons, Desafios empreendedores e processos de pré-incubação para fomentar a criação de empresas nascentes. Sabendo de tudo isso e com todas essas oportunidades, todos estão convidados para fazerem também a sua trajetória na Centenário Jovem Escola de Engenharia URGS.